Não se frustrarão, tua palavra vai cumprir em mim. Ninguém pode te desestimular, ninguém pode roubar de dentro de você a esperança, ninguém pode tirar de você a motivação. Eu vou live. É sempre uma bênção estar aqui na Canal Florida Church. Eu amo essa igreja. É muito gostoso estar aqui na nossa igreja. A gente sente a presença de Deus de verdade. Gente, vocês não podem perder. Venha e venha ver de perto. Venha sentir de perto a presença do nosso Deus. É um ambiente maravilhoso, um ambiente leve. Você que está que com algum problema, que chega aqui pesado, você vai sentir isso. Venha curtir essa experiência. É muito maravilhoso. Os seus planos não se